Well learners, this is my brother, this is my mom, this is me, I'm going to show you my wife, this is me, this is Mickey. my mom, my mother-in-law, my family. What's up, learners? Júnior Silveira professor de inglês online. Você viu aí no começo do vídeo um pouquinho da minha família, né? My family. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de começar, eu já quero pedir o seu like pra ficar feliz. Tá aqui, ó. Olha, olha, olha o like aqui, ó. Like pra ficar feliz, inscreva-se no canal, ative o belzinho e me siga lá nas redes sociais pra você continuar aprendendo mais inglês. Family. Let's talk about family. Family tree. É nada mais é do que árvore genealógica. Ou genealógica? Ge árvore genealógica. É isso? É genealógica. Árvore genealógica. É difícil fazer faz três vezes. Árvore genealógica. Árvore, árvore genealógica, árvore genealógica. <risos> <risos> explicar família em inglês nada mais é do que uma aula de vocabulário, certo? Então eu vou me basear numa das famílias mais conhecidas do mundo que é a família Simpson, né, os é, The Simpsons, para explicar para vocês os membros, né, da, de, da, da família, né, da, da galera toda aí. Então acompanha aí comigo na tela, que eu estou acompanhando aqui a minha colinha, a família, a Family Tree dos Simpsons. Então acompanhe aí comigo. Eu vou me basear no Homer, né, porque todos, toda a família vai girar em torno do grau de parentesco com ele, beleza? Então vamos pegar aí o Homer... O Homer nada mais é do que o, o, o husband, husband, marido, da Marge, que é a wife, wife, esposa. Então, o husband, o Homer, wife é a Marge, beleza? Marido e mulher. E eles tiveram three children, três crianças, três filhos, né? E nada de dizer child, né? Porque o plural de child é children. Então child é uma criança, né, um filho, child e o plural children, beleza? Sweet child of mine, Guns N' Roses, né? Ah, minha doce criança, alguma coisa desse sentido. Oh, oh, oh, oh, Ou você também pode dizer three kids, tá? Três filhos, três crianças. O Bart, ele é o que do do Homer e da Marge? Sun. É o son, porque ele é o filho. Já a Lisa e a Meg são o quê? Sisters. Sisters. As irmãs. E irmã no singular é somente sister. Então, a Lisa é sister, a Maggie é sister. Ok? E o Bart é o quê da Lisa e da Maggie? Brother. Brother, que é irmão. E você vai falar com uma língua entre os dentes mesmo, né? Brother, the brother. Beleza? Assim que se fala. E os três são irmãos. Só que irmão, em inglês, é brother. Irmã é sister. Mas como é que eu digo irmãos e irmãs tudo junto assim, né? Sem distinção de sexo. Você vai dizer siblings. Siblings. São irmãos no geral, tá bom? E só pra constar, a Marge, ela é a mother. Mother, do Bart, da Lisa e da Maggie Ok? Mother O mesmo esquema que você fala brother, mother Tá bom? Agora eu vou voltar um pouquinho lá no começo da Family Tree Com o pai do Homer Que é o Abraham Or Abraham Não sei como é que se pronuncia no desenho Eu não assisto muito simples, whatever Então ele é o pai do Homer, certo? Então ele é o father E a Mona é a mother do Homer O Abraham, esse cara aí ele é nada mais do que o Grandfather dos três filhos do Homer, né? Grandfather, avô. Já a Mona é a Grandmother. Grandmother é a avó. Eles tiveram um filho, né? Eles tiveram um child, uma criança, que agora já é um adulto, que é o Herb, acho que é assim que se pronuncia, que é o brother do Homer e é o sonho do, do casal aí, né? Da Mona e do Abraham. Abraham, sei lá. E ao mesmo tempo, ele é o tio dos três filhos do Homer. Então, ele é o Uncle. Uncle, tio. Uncle. Tudo bem até aqui? Tá anotando? Então, vamos continuar. Let's move on. Já do lado da Marge, da esposa do Homer, nós temos ali os pais dela, né? Que é o Clancy e a Jackie. O Clancy, ele é o quê do Homer? Ele é o pai de lei, porque quando você casa né, com a sua esposa, o pai dela acaba virando, de certa forma, o seu pai, né? E a mãe dela acaba virando, de certa forma, a sua mãe. Então é assim que eu. Que me, isso que me ajudou a memorizar de lei né, a expressão in-law. Porque o pai dela, o Clancy, ele acaba virando o father in law. É tipo o pai de lei, entendeu? Qualquer jogada, entendeu? entendeu? E a mãe vira mother-in-law, a mãe de lei, porque casou o papel isso aqui acabou virando pai e mãe junto Então, father-in-law é o sogro e mother-in-law a cobra, ou quer dizer, a, a sogra <risos> Mas sem querer <risos> Mas, <sem querer. risos> Mas ficou engraçado Porque uma vez eu tava dando aula, aí o aluno perguntou professor, como é que se diz sogra em inglês? Aí o outro colega falou, snake cobra, né? A Marge, ela tem mais duas irmãs, né? Two sisters. E elas são o quê do Homer? São irmãs também, só que irmãs de lei. Olha lá o esquema, né? De lei. Então, são sisters-in-law. Tá? Então, temos aqui a, a Patty, acho que é assim que se fala. É a sister-in-law do Homer. E a Selma, outra sister-in-law do, do nosso amigo Homer. Ok? A Selma tem uma criança, né? Tem uma filha. Filha em inglês. Daughter, daughter. Olha como é que se escreve totalmente diferente de como se pronuncia, na é verdade? Daughter, palavra bonita, né? Daughter. E ao mesmo tempo que ela é daughter da Selma, ela é prima do Bart, da Lisa e da Meg, certo? Então, prima em inglês é cousin, cousin, cousin. E também serve como primo masculino e feminino. Então, o Bart, ele é cousin da linga. Certo, Olha lá. Então temos aí cousin para mulher, cousin para homem, primo e prima, tudo cousin. E já que estamos falando da Ling, ela é o que do Homer? Olha lá, ela é sobrinha dele. Então ela é niece. Niece. Suponhamos que ele tivesse um sobrinho, aí em inglês sobrinho seria nephew. Nephew. E você Sim. sabe o que é a Ling? É da moda? Não. É parente. Boa flash parente em inglês parente no geral muito bem <risos> parente no geral você vai dizer relatives. relatives são os relacionados né da família agora pais pai e a mãe quando você chamar os meus pais você vai chamá-los de parents parents tá bom tem aí parece que é um falso cognato né parece que parents da ideia de parentes né, no geral mas não Parents, o pai e a mãe. E relatives, aí sim, são os parentes. Todo mundo ali no geral, né? Os agregados e tudo mais. Eu posso falar aqui de mais outros membros da família, como, por exemplo, padrasto é o stepfather. Stepfather. É tipo o pai de step, vamos dizer assim, né? Foi dessa forma que eu memorizei. E a madrasta, que também é uma mãe de step, vai ser a stepmother. Stepmother. Tá bom? Você anotou tudo. Pegou, porque muito vocabulário, né? Percebeu o GPS que foi para poder de, de falar de todo mundo da família, né? Igual o Flash falou aqui. Qual dessas palavras que eu ensinei aqui para você hoje que você não sabia, não conhecia? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Me mostra aí o que, que você aprendeu nessa aula de hoje. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês, see you around. Bye!